Lá nos anos 90, o Nintendinho e o Mega Drive, com certeza foram os videogames mais clonados de todos os tempos Aliás, esses dois consoles aqui, têm versões alternativas lançadas até hoje E você tá ligado né, que durante grande parte da vida desse canal, fiz uma grande pesquisa sobre Mega Drive Com a ajuda dos maiores especialistas no aparelho que resultou em mais de 12 vídeos da história do videogame Vou deixar até a playlist aí nos cards caso você queira ver E nessas pesquisas eu fui encontrando cada clone bizarro E eu vou te falar, é tanto clone que deu pra separar por categoria E é isso que eu fiz Os piores clones de Mega Drive do modelo 1 Esse aqui ó Os piores clones do Mega Drive 2 E os piores clones de Mega Drive com design alternativo ou designs inovadores, se é que você me entende. Lembrando que todos esses videogames que eu vou mostrar aqui, não são licenciados. São piratões mesmo. No vídeo de hoje nós vamos ver os piores clones de Mega Drive do modelo 1. Então, bora! de Mega Drive desse primeiro modelo que dá para separar por país para você ter uma ideia e é isso que eu vou fazer começando pelos nossos irmãos argentinos que tiveram dois clones e esse primeiro é patriota tanto que tem até o nome do país o arge vision que nome para se colocar num videogame não é mesmo é como se nós colocássemos o nome de Brasil no videogame aí. se bem que tem clone de Mega Drive com o nome Brasil no meio mas isso deixa para os próximos vídeos. Afinal, esse videogame que eu tô falando não é do modelo 1. Mano, não tem como não achar tosco essa cor amarela no 16-bit. Que nas versões originais era um dourado. Que era o que mais chamava atenção no console. Aliás, esse amarelo era a primeira coisa a sair. De tão mal feito que era. O mais comum era achar os Argevisions com esse 16-bit preto. Sem a tinta amarela. Como aparece nessa foto. O segundo representante argentino é o Super Songa. E esse aqui já até apareceu no Brasil. Eu me lembro de ter alguns amigos meus que tinham Super Songa. Esse até tentava imitar o Dourado no 16-bit. Mas vou te falar que falhava miseravelmente. E olha em cima esse Super Songa. Escrito em cima da entrada da fita. Com uma fonte nada a ver com o design do Mega Drive. E essa logo da Songa é um peixe? O que, que peixe tem a ver com isso? Será que a Songa era alguma peixaria? Me fala aí nos comentários o que, que você acha disso. A caixa do Super Songa não parece em nada com a original. E que controle é esse, minha gente? E essa logo tem um 2. Songa 2. E o que é o CS? Muitas dúvidas, muitas dúvidas. E tem uma legenda meio difícil de ler. Mas a gente consegue identificar claramente a Argentina aqui, ó. Saindo da Argentina, vamos para a Índia. Lá tivemos o Media Grand Master. E o que temos de informação desse clone? Absolutamente nada, nada. O que parece é que essa é uma das únicas fotos desse videogame. E por pouco não conseguimos nem ler o nome dele. Mas vale o registro. Agora vamos para a Rússia, que teve seu representante. O Star Drive fuge. E olha só como a Rússia é um país à parte. Essa imagem foi retirada de um comercial de TV de lá. Que estava vendendo um clone de Mega Drive na sua programação. Que doido. Mas aparentemente é até um clone bem feito, não é mesmo? Prepare-se. Na Arábia Saudita, nós tivemos o GameStar, mas dá um ligue nessa caixa. Jurassic Park, o Oliver Tsubasa do anime Super Campeões e que bizarro, um feilong de três cabeças. Tendo a dele, é claro, junto com a do Darth Vader e do t hulk de onde tiraram isso? Só posso dizer que é a melhor arte para uma caixa de videogame E vai demorar muito para desbancar essa O Game Star da Arábia Saudita Quer dizer, pera, tem a parte de trás ainda Com mais artes e até cenas do filme Jurassic Park E um bison meio drag queen Com batom e olhos vermelhos Mano, deve ser muito massa ter a caixa desse videogame O que perdeu pontos comigo É que depois mudaram a caixa No modelo seguinte E o Game Star se tornou um videogame comum com uma caixa comum na turquia tivemos o family game o controle tem o formato do original mas os botões são bem esquisitos olha só só que o mais estranho e bizarro é essa anteninha mas pra que diabos serve essa anteninha será que o videogame pegava rádio ou tv em todo o leste europeu apareceram clones de mega drive e os modelos que eu vou mostrar daqui para frente foram comercializados em diversos países Portanto não dá para especificar em que lugar foi vendido, mas se liga nas tosqueiras. Olha só o Beta, com a fonte do logo da SEGA. Talvez usaram esse nome pela sonoridade parecida com SEGA. Não sei bem se é o ângulo da foto, mas esse Mega Drive tá bem desproporcional, não tá? Se tivermos o Star Drive Fuji na Rússia, esse clone teve um clone também. Deu pra entender, né? Clone do clone. O Star Drive Dr. Super. Mano, que nome nada a ver. Bom, pelo menos o Dr. Super tem a fonte da SEGA também. O leste europeu é demais, um clone de Mega Drive 1, chamado Geração 2, e um controle igual aqueles do Dynacon. Vou confessar para vocês que eu tive um controle desses na época, e me lembro que tinha até propagandas em revistas de videogame. Agora, sério, respira fundo, senão você vai ter um infarto. Tá preparado? Então vamos lá. Olha só esse King Carol. Detalhe. King Carol não é o nome do clone de Mega Drive, e sim desse bicho aí, o mascote que é clone do Sonic. Temos dois clones nesse videogame, mas tem algo mais terrível e bizarro. Prepare-se. Tem jogo desse mascote, que sei lá se é um rato. Você tá duvidando de mim? Olha só o cartucho por favor, pelo amor de Deus. Se você tiver a rum desse jogo, eu quero. Me mande. Pelo que eu pesquisei, é realmente uma hack do Sonic mas você não imagina como eu fiquei curioso para jogar isso também teve por lá o mega 16 plus que parece bem fiel aliás o mais fiel até agora com o mega drive japonês mas vou te confessar viu tá difícil de esquecer o king carol a caixa do mega 16 plus é bem minimalista o fundo quadriculado branco parecido com as caixas de master system e Estrelas amarelas nesse fundo vermelho. que que será que significa? Muitos mistérios nesses clones, hein? E nesse clone chamado Kineo. Essas folhas são do que Nomes e símbolos que te fazem pensar e se perguntar que porcaria é essa. Mais inexplicável ainda é esse NASA. Será que tem a ver com a Agência Espacial Americana? Afinal, tem até estrela na logo. Vai saber. SB16A. Quando eu li esse nome, logo de cara, eu pensei em Brasília, Distrito Federal. Sério, quando fui lá, eu fiquei perdido tudo é sigla, tipo eu quero ir pro W3 Norte W3 Sul, mas uma coisa não dá pra negar, esse SB16A é um clone super bem feito, até a logo combina com o console, esse Mega Drive sim, Mega Drive da Siga, não é Sega não viu, é Siga, tenho certeza que muita gente nem percebeu esse detalhe quando comprou, e esse tal Super Creation, teve três versões, a primeira só o console, a segunda com 20 jogos na memória, mas que a gente nunca vai saber quais eram, porque nem na parte da frente, nem na parte de trás, tem informação alguma sobre esses jogos, e essa versão Super Creation Rambo, que nem diz porque que o Rambo tá lá, eu acho que era porque o personagem estava na moda e pronto, e aparente esse modelo do Rambo, mesmo vindo depois, não tem jogo na memória não, esse poderia ser brasileiro, mas não é o Super Game Samba. E esse 16-bit é um adesivo. E o botão reset com essa cor azul, bebê estranho demais. Hein, esse clone aí, realmente, pela foto, não é bem feito. Pessoalmente, também não. Laser Flash, outro clone de Mega Drive que provavelmente nunca conheceremos melhor, porque a única foto dele foi tirada dentro de um plástico com reflexo de luz e numa caixa de isopor. Fotógrafo profissional. Super mission. Só temos a foto da caixa também. O que dá para perceber é que quiseram parecer o máximo possível com o Mega Drive original, pelo menos no design. Essa caixa do Super Cinca. Será que é assim mesmo? Com parte do controle azulado e com o videogame embaixo também azul? Não tem como ter certeza. A foto está em péssima qualidade. Super Vega? Será que é da Espanha? De onde os caras tiram o nome desses videogames, minha gente? Tiveram o cuidado de usar as mesmas cores e fontes do Mega Drive japonês na caixa. Bem, parecia até com a segunda versão do Mega Drive japonês. Tanto na frente, quanto no verso. Divertido demais esses clones de Mega Drive, não é mesmo? Bom, mas aguenta aí que tem mais tosqueira. O próximo vídeo vai ter os clones de Mega Drive do modelo 2. E ainda vai ter outro vídeo com os clones dos modelos inovadores. Pode-se dizer assim, né? Vai ser bem engraçado. Isso eu garanto pra você. E se você quiser ganhar um coração meu, me fala aí nos comentários. Qual Mega Drive você gostou mais? E qual você achou mais tosco? Eu tô muito curioso, me diz aí. Ah, e não se esquece, eu tenho um canal do Japão em que eu mostro os lugares que eu como, os lugares que eu vou, curiosidades. E o canal tá na descrição, nos cards e no primeiro comentário fixado: o Japão do avesso. E me segue também lá no Instagram e no Twitter, arroba VitoriSui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. No Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui.